Que deu trinta e quatro. Tá quase bom, hein? Tá quase começando aqui. Ó fusão um trabalho desse aqui não, não, não aguentar o pião bater um prédio então bate que... aí mesmo eu vou rapaz aí o que é que eu faço aqui eu seguro aqui ó aí depois eu aqui. é o prédio outro aqui entendeu As patininhas, esse, esse, esse aqui dá, viu? Ixi, que trapilha! Que história é essa aqui? Ah! aqui é só seguir ali ó viu agora que eu vou pôr 34 ah, não aqui eu tenho que medir aqui de novo aí rapaz o negócio não é fácil não hein rapaz do céu isso isso aqui é serviço para quantos anos 60 anos com, essa, com essas varinhas hein não é sério para... quantos anos 60 anos essa carro de mãe quando foi tirada aí já estava com uns 50. Meio H mais então é, né? Agora aqui meu filho. Acabou é. lá? Cadê a vatura? A que aqui, né? É, é pega aquela carnalha lá mesmo. Ah. Deixa. Agora aqui eu vou só apontar um prego aqui e outro lá. Até chegar em cima, pra me ver se vai dar certo, né? É que 105 centímetros de patente e já era. Essa ripa aqui fica mais perto do que essa, porque tem um beralzinho aqui, ó. Vou. Eu vou plantar lá Eu vou plantar Eu vou deixar aqui e organizar a Zé Maria aqui, a coisa aqui pra. Pegar, pendar, é O dia vou, hein? Rapaz, esse preguinho aqui é, é prego de asa, prego voador <risos> Tá de pele É porque você só tem que soltar ele quando ele tiver entrado um pouco, velho Olha o dói Você bota o dedo embaixo Ó oh. oh. é, é o martelo que tem, tem sabão, pô É não, pô É você que tá com a vista curta O martelo tem sabão pô. Essa aqui deu 34, vou olhar pra outra. Essa aqui já vai dar. Vai dar 39. Hum. Já, já sei a matemática como a chinela pega? Hum. Oi? Como pega? Não, até agora não sei nada. Sentei, assim. Oh, rapaz, aqui também tá é difícil. Não sei pra trabalhar aqui. Mas você vai tirar, não? Espero que eu eu tenho que pegar aqui velho. senão não dá certo. Vai que eu tiro aqui e sai tudo fora do esquadro. e aí? Aí, sim. Hã? aí dá tudo. Isso aqui, que pedreiro doido é esse que tem que tirar? Acho que vem. Agora eu vou. Minha madeira tá verde, né? Tá verdinha, acabando de de tirar. Do... Hum. Cadê o cinto de segurança? O patrão não está dando cinto de segurança aqui. <risos> Esse não está casando direito, Vai, Isso, olha. negócio é isso? Olha lá, põe para mim. Oi. Oi. Bom dia, meu pai. Bom dia, meu jovem. Tá bom bomzinho meu filho. Bom dia, meu filho. Como é que filho. você? Estão perejando. Estão perejando. Beleza meu jovem. na medida. Aqui é a casinha dos pintainhos novos. Para pôr embaixo essa daqui. Essa mais larga para pôr embaixo. Quantos anos tem Ô. essa? Quantos anos tem de feita essa cheia aqui, senhor Tan? Esse aqui? Sim. Vai feia? É. Olha, meu filho. Mas mais ou menos? Mais ou menos de 30 anos pra lá. É, né? Com certeza. 30 anos. Com certeza, de 30 anos vai É, né? E aí, Zé, como é que tá aí essa obra aí? Tá beleza? Aqui tá finalizando, hein? Dá uma giradazinha aqui, né?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 que são é um meia-tortes, tá vendo? Você também tá quer é meia-tortinha? Assim, ó. Ó. Tem feito na mão, gente. Não é em máquina, não. Veja bem, aqui, ó. É de telhado antigo, viu? Aqui era feito de uma casa. Essa casa aqui, ela foi desmanchada, ela tinha mais de... Quantos anos, O Manuel, tem no mínimo essa casa aqui? Eu tenho 58 anos.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 Olha só, gente. Aqui eu vim aqui há um ano e quatro meses. Você só via terra e folha seca. Olha como está bonitinho aí, ó. Pois então, meus amigos e minhas amigas. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, uma outra oportunidade. Estamos aí com vocês. Não esquece de se inscrever, compartilhar os nossos vídeos. Vamos que vamos. Fui.